Gente, tenho o privilégio de ter aqui comigo para um bate-papo o pastor Hernandes Dias Lopes, pastor da Igreja Presidencial em Vitória e também né, de Pinheiros, em São Paulo, pastor Flávio Valvassoura, da Igreja Nazareno Central, em Campinas, igreja onde congreguei na minha adolescência, início de juventude, enquanto morava aqui. E nós vamos ter uma conversa aqui a respeito é, da vida do líder, da vida do ministro. Né? Estamos nas gravações do da Doc 2020, como é, é, edição digital, e tanto um como o outro já nos deram o privilégio de poder gravar as suas mensagens, as suas ministrações. Bom, o evento levanta uma bandeira, que é a bandeira de integridade, de santidade na vida do ministro, coisa que, sinceramente, quando garoto, achei que a gente não precis nunca precisaria ficar falando ou lembrando os ministros. No entanto, a ênfase da palavra de Deus é, é, é tão séria, é tão intensa, é, a própria história, seja das personagens, das histórias bíblicas ou do, do cotidiano, nos mostra também que a maioria dos ministros não costumam ter problema no início da carreira. né? Mas é, é, depois de terem frutificado, depois de terem construído algo em Deus, então a gente tem sempre essa preocupação de lembrar aquilo que é essencial. É, em primeira carta de Paulo a Timóteo, ele apresenta... É, primeiro tratando daquele que almeja o episcopado e depois ele inclui os diáconos, ele apresenta uma lista que a gente poderia chamar de qualificações. Ele fala, primeiro tem que ter uma vocação, depois tem que apresentar qualificações, né? esse candidato tem que ser experimentado, provado, para só em quarto lugar ser estabelecido. E nessa lista de, de qualificações, a gente pode contar... Juntando ali o que ele fala, tanto do bispo como do diácono, eliminando é, é, aquelas repetidas, a gente tem pelo menos 16 características explícitas. Dá para a gente ainda colocar na discussão as por inferência. E dessas, é, é, Flávio, uma diz respeito à habilidade, apto para ensinar. As outras 15 são traços de caráter. Né? Obviamente, se apto para ensinar está lá, é importante e eu não quero parecer que não seja... Né? a gente valoriza o ensino, a pregação da palavra, a gente sabe a importância disso, mas o que me preocupa é que o nosso modelo de formação de líderes é, já vem por muitos séculos envolvendo a ideia de que a gente tem que levar a pessoa para um aprendizado profundo, acadêmico, e muitas vezes eu converso com pastores que saíram do seminário depois de quatro anos de teologia, sem nunca ter tido uma aula sobre caráter. Né? Até em algum momento o senhor falou muito sobre essa questão de, de como antigamente alguns dos professores que também eram pastores, não eram profundos no, no aspecto acadêmico, mas tinham compromisso com Deus, a paixão acesa e, e, e algo tem se perdido ao longo do caminho. Eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho a respeito disso. Né? A gente já tem é, divulgado bastante, pastor Hernandes, em várias das nossas edições do Casadox, seu livro Piedade e Paixão, né? que fala muito a respeito da vida do, do, do ministro. Então, eu queria que vocês tivessem a liberdade de poder falar um pouquinho sobre isso. Né? Você, Flávio, como eu, filho de né? Pastor, a gente já cresceu assistindo muitas cenas dos bastidores antes mesmo de estar envolvido no ministério e, e, e depois estando no ministério a gente constata o desafio que ele é dá com isso. Né? Então, queria que você tivesse a liberdade de comentar um pouquinho, seja os desafios que a gente tem do quadro, seja aquelas propostas é, é, claras de solução e de como a gente pode trabalhar isso. né? E acredito que a gente pode estar, de alguma forma, enriquecendo a vida de outros a respeito desse cuidado né? que cada ministro precisa ter, não apenas com o rebanho, mas com eles. Bem, eu acho interessante dentro dessa perspectiva de busca de um Ministério Santo cada vez mais trazer o um entendimento aquela orientação que Paulo dá a Timóteo de procurar apresentar-se a Deus. Primeiro que é uma busca, é uma procura. Eu tenho que buscar me apresentar, em primeiro lugar, diante de Deus, como um obreiro aprovado. E, normalmente, há essa confusão, pelo menos é assim que eu entendo, as pessoas acham que a aprovação tem que vir primeiro no nível de relacionamento da igreja e das pessoas. E se esquece constantemente que quem aprova o ministério e aprova o ministro é Deus. Então, a gente dá muita ênfase em talentos, em práticas e habilidades, e como você bem disse, elas são necessárias. Mas eu creio que aquilo que precisamos ainda mais enfatizar e recuperar para essa nova geração é a importância dessa procura de buscar em primeiro lugar, apresentar-me a Deus como alguém aprovado por Ele, de que não tem que se envergonhar. Quer dizer, a vida não é apenas aquilo que eu vivo enquanto estou exposto publicamente numa plataforma, convivendo no meio da igreja, mas entendendo que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Ele vê a minha atitude em casa, no carro, no avião, quando ninguém vê, Deus vê, e eu preciso buscar essa aprovação de Deus em todos os momentos. Então, eu acho que isso é algo que nós cada vez mais precisamos enfatizar. E, eu, e você, dentro da, da busca do Zadok, no caso de Zadok, tem servido de uma maneira muito especial a igreja, levando as pessoas a entenderem a necessidade de uma vida santa no ministério pastoral, em todas as áreas, e não apenas performática. É verdade. É, muitas vezes, numa conversa com ministros, é, a gente tem tido privilégios, podemos falar os três, de rodar bastante por esse Brasil, e servindo a igreja, uma coisa que me ensina muito, eu gosto de trocar figurinha com os pastores, experiência, né? onde errou, como aprendeu, onde cresceu, qual desafio passou. É, e eu vejo um ponto de muita vulnerabilidade, que é sempre a forma como o pastor acaba relacionando com a igreja, com as pessoas e olhando para eles. Então, por exemplo, é, um dos assuntos que eu ministrei aqui para o caso Zadok é, diz respeito à nossa disposição de servir os outros, mesmo com problemas pessoais e sabendo que nem sempre você vai ter gratidão e reconhecimento por parte das pessoas. Por exemplo, Deus manda Davi, num contexto de um problema pessoal, livrar Keila da mão dos filisteus. Depois de ter sido o herói, é, Davi ouve a notícia de que Saúl está vindo contra ele, ele consulta o senhor, os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saúl, né? eu brinco só faltou, Deus dizer do nosso jeito, pior que vão, né? e, e às vezes o camarada pode ter aquele sentimento, pô, eu fui o herói, arrisquei minha vida, me dei por eles, é assim que retorno, a Bíblia diz que Davi só reagrupou, pega né, aquele time dele, sai sem rumo, porque não tinha um plano B definido, mas ele simplesmente vira a página. E uma consciência que a gente precisa ter é que Deus nos chamou e estabeleceu. Né? 1 Coríntios 12, 28 diz, Deus estabeleceu na igreja. Né? É, é... Na, na, na sua mensagem, o senhor fez menção também do fato que Paulo diz aos presbíteros de Éfeso o Espírito Santo os constituiu bispos para sentar a igreja de Deus. Então, a igreja é dele. Né? Eu acho que Davi, de alguma forma, consegue processar. Quem me pediu ajuda não foram os moradores de queiro. Deus me mandou servi los O único que me deve qualquer retorno é Deus. Né? E Hebreus 6.10 diz que ele não é injusto para esquecer das nossas obras. Então, volta e meia, é, é, eu sempre tento encorajar os pastores, dizendo, ei, Vamos lembrar quem nos estabeleceu, como você disse, diante de quem nós temos que estar aprovado e de quem nós recebemos a recompensa. Mas ao longo dessa, dessa trajetória, é, é, é muito importante sempre essa, essa consciência. Acredito quando Paulo diz a Timóteo, cuida de ti mesmo e também dos que te ouvem, não era a primeira vez. Eu acho que aquilo estava mais para lembrete né, do que para orientação primária. Pastor... É, é, Nessa bagagem que o senhor tem tido, lidar com pastores e poder nos presentear com ensinos como esse o senhor trouxe no caso da DOC, mesmo livro, Piedade e Paixão, que eu recomendo demais. Se você está envolvido no ministério, né, e não confunda nem ministério nem liderança com cargo ou posição, mas com serviço e influência né, para abençoar a vida de outros, você precisa ler esse livro, Piedade e Paixão, acho que vai ter muito acréscimo. O que, que o senhor poderia falar nesse sentido um pouquinho aí para o pessoal que está nos acompanhando. Obrigado Luciano, veja bem, é... a primeira coisa que é importante destacar é que algumas pessoas, até membros da igreja, pensam que o fato de você e eu sermos pastores, que automaticamente a gente já tem uma vida piedosa, como se a posição e a piedade fossem sinônimos. E talvez não tem nada mais perigoso para a piedade do que a familiaridade com o sagrado. A gente lida com isso todo dia. Então corre-se o risco da gente ir perdendo a sensibilidade, fazendo profissionalmente. Há poucos dias um pastor me ligou chorando e disse, pastor Hernandes, eu me tornei num fabricante de sermão e nada mais. Isso é uma técnica, eu aprendi. Isso não mexe mais comigo. Então, esse, esse desafio de você lidar com o sublime, lidar com o sagrado, não perdendo a sublimidade, ah, é o grande desafio da vida pastoral. Porque o nosso ensino não é uma transmissão de conhecimento de cabeça para cabeça é um fato, hoje você tem pastores que são gigantes do saber, e as igrejas estão minguando na mão deles, não é por causa do saber deles, o saber é uma benção, nós devíamos conhecer mais, mais, mais e mais, mas se o conhecimento é um fim em si mesmo, e não um instrumento, isso pode tornar o ministério seco, árido, mecânico, profissional, é, se nós investíssemos mais tempo em conhecermos a Deus, de uma vida piedosa, a simples presença, ou a pregação talvez até mais simples, impactaria mais, eu me lembro por exemplo, da história de Roberto McKinney, na Escócia, esse cara morreu com 29 anos, diz os seus biógrafos que, quando ele se levantava no púlpito, antes de começar a ler o texto, o povo começava a chorar, só de olhar para ele, só de olhar para ele, e alguém um dia foi na igreja para saber qual era o segredo, depois que ele morreu, qual o segredo desse homem? Aí o zelador da igreja pegou o, o turista, falou, vem cá, levou no gabinete pastoral, se ajoelha aí, agora chore, agora ore, agora chore, agora ore, você vai começar a conhecer o segredo Roberto Robert McCain. Talvez nós precisássemos, com pastores, redescobrir essa sublimidade da intimidade de Deus, a intimidade com Deus. Acho que é o um grande desafio do ministério. O próprio John Wesley era conhecido sobre essa mesma premissa. Né? Ele dizia que ele se colocava em chama e o povo vinha para vê-lo queimar. Quer dizer, cheio do Espírito, quer dizer, a ênfase que ele dava ela, nessa vida piedosa, de busca, de oração, de choro na presença de Deus e de ardor do Espírito. Aleluia. Você disse uma coisa aqui muito importante, de pastores, de colegas que você já escutou, que passaram quatro anos, cinco anos no seminário, estudaram muita coisa linda, de conhecimento, de saber, mas nunca tiveram uma aula sobre caráter. Ah, eu temo que aquilo que foi uma conquista da nossa geração, termos seminários com professores mais qualificados academicamente, foi também uma grande derrota para nós. Não por fato de que esses professores tenham um grande preparo acadêmico, mas é que nós separamos a academia de piedade, nós separamos oração de pregação, e esse divórcio é desastroso, é desastroso. Deveríamos manter o saber em alta, e aprofundarmos na vida com Deus. Eu acho que esse é o grande desafio. A marca quase comum em todos os pregadores que, que realmente marcaram suas gerações na história, é, a gente pode dizer, esse elemento da oração. O próprio Paulo, né? É impressionante a, a forma como aquele homem, com tudo que tinha e despejava, é, é, se colocava naquele lugar de não só demonstrar que orava, mas de pedir oração. Ele orava pelos que ouviam, ele pedia que eles orassem por ele, que é comunicar a palavra. Aliás, é uma oração que eu repito muito, né? Aquela de, de Efésios, quando Paulo diz, orai por mim. Primeiro, que me seja dada a palavra. E segundo, que eu faça como convém fazer. Né? Primeiro, você ter a certeza de que está falando algo da parte de Deus. Eu era ainda adolescente, ouvi um pregador dizendo, Deus está atrás de homens e mulheres que subam ao púlpito. Não para dizer eu acho o quê, ou eu penso o mas que digo assim, diz o Senhor. Né? E ele dava ênfase, ele falou, não estou falando pelo é, é, é, assim diz o senhor, só no sentido profético, a gente voltar mesmo mesma escritura, trazer a palavra, mas ao mesmo tempo entender do coração de Deus né, qual é a, a palavra. Um dia, um, um, uma pessoa me perguntou, o senhor tem dificuldade, muitas vezes, na hora de, de, de pregar, de saber o que pregar? Eu falei, tenho. Ele falou, o senhor tem tanta mensagem. Eu falei, esse é o problema. Né? Não é simplesmente uma escolha que você vá fazer de forma natural. Né? A gente precisa... Não é como escolher a roupa que eu vou no culto. Eu tenho tanta coisa no guarda-roupa que camisa eu ponho. Não é a mesma uma coisa. Paulo disse: nós somos é. dispenseiros de Cristo. A gente tem que pegar é, e é o cardápio é... dele. De deixa, deixa eu confessar uma, uma fraqueza minha nessa área. Eu tenho muita dificuldade quando alguém me convida e você vai falar sobre tal assunto. Eu não sei quanto a vocês. Também. Eu já cheguei, Três, pastor. De... apesar é. que às vezes eu convido é. alguns amigos, se você sentir é. de Deus, é. uma eu confiança mais Eu fui a um congresso certa feita, umas 500 pessoas, e eu tinha um tempo para falar sobre pregação expositiva eu cheguei lá, tinha um até uns 10 pastores, 590 irmãos que não tinham nada a ver com pregação eu falei, meu Deus, mas eu não posso falar esse assunto aqui, tem que mudar então, eu não sei quanto a vocês, eu já preparei o sermão a semana inteira, a semana inteira, debulhando, e, de... e chego no público, e olho o povo, meu Deus, é. mas não é isso, mas não é isso. Essa sensibilidade, eu acho importantíssima, Sim. porque improviso não significa despreparo. Tem hora que você... Aliás, o pregador tinha que estar preparado <risos> para improvisar. Aliás, quem improvisa melhor é quem está sempre, sempre preparado. preparado, é exatamente é. isso. Então, essa sensibilidade de você saber o que é que Deus quer para esse momento. Esse... Você chega e vê o povo. Deixa eu só dar um exemplo, mas assim, para brincar. Eu estava pregando na Assembleia de Deus de São Carlos, no dia que o Brasil levou 7 a 1 da Alemanha, sozinho no hotel, Fiquei babaqueado e tal. Cheguei na igreja, olhei o povo, tá todo pior que eu. <risos> falei, gente, eu tenho que pregar um negócio para animar esse povo aqui hoje. Tem que ser uma palavra assim, bota as cara para cima. E eu tinha preparado uma outra mensagem. Você tem que ter essa sensibilidade é. de mudar, de fazer leitura do texto e do povo. E do contexto. E do contexto. É. É. Outro dia alguém me perguntou, pastor, mas esse estado emocional circunstancial não é imaturo? Eu falei, é. E o povo a quem nós ministramos, sem lembrar que nós é. também não carregamos isso tudo. É, mas eu, eu eu de fato, acredito que há necessidade de um despertamento. E eu acho que quanto mais a gente fala, compartilha isso né, com com, com com os amigos, essa essa preocupação de não fazer um trabalho no púlpito que gere só uma satisfação pessoal. né? Quem de nós nunca teve aquele dilema de sentir Deus nos levando a pregar uma mensagem? Você pensar não era isso que eu queria falar, né? Porque acaba que muitas vezes esse elemento humano nosso entra, mas no final, né? Eu acho que final do dia a gente tem aquela sensação eu fiz o que Deus queria que eu fizesse e também a forma de comunicar, né? Eu mandei outro dia uma mensagem. É, é, é... Para meu pastor, ele tem uma maneira muito simples de comunicar a palavra. Eu brinco com ele que ele consegue ter uma didática, às vezes quase infantil, e é uma preocupação com os outros. Eu digo para ele, quem não senta para um diálogo, não sabe o que ele conhece de Bíblia. Aí alguém postou ou repostou alguma coisa, acho que era no Twitter, uma frase, se não me engano, de Aristóteles. É, pense como pensam os, os sábios, mas fale como falam os simples. Mandei para ele, falei, olha o que estão falando do senhor aí, né? Porque é impressionante a... Ah, a, a, a capacidade de conhecimento que ele tem e a simplicidade de conexão. Aliás, isso, aliás, isso inspira. Aliás, outros. Luciano, acho que esse é um dos pontos mais importantes do Ministério. É, tem pessoas que escrevem ou falam é, achando que o bonito, o chique, é tornar o simples complicado. Quando, na verdade, é o contrário disso é tornar o complexo simples. Ah, perguntavam para Lutero: para quem que você prega? Para os intelectuais. Se eu prego para aquela pessoa que trabalha lá no trabalho mais simples e lavar roupa, se ela me entendeu, o intelectual me entende. Essa é a característica mais marcante no ministério de Jesus, né? Não é verdade? Ele conseguia falar para pescadores, para agricultores, a princípios profundos deles. do reino com a linguagem própria deles. Exatamente. Eu acho que é um desafio para nós também conhecer para quem você está falando e falar com pertinência para essas pessoas. Bom, se a gente pudesse encerrar dando aí um, um conselho aos líderes que nos acompanham, nós já falamos da importância de um caráter, né? o Ministério precisa ser exemplar, isso não significa que seremos perfeitos. É, eu já falei muitas vezes para os pastores que eu lidero, até quando eu errar, eu quero ser um exemplo para vocês em como consertar, na prontidão de me humilhar, de me arrepender, de, de definir conserto. E a gente precisa chamar essa responsabilidade, que acabou virando um jargão, Olhe para o homem, olhe para Jesus. né? E é lógico que se o homem falhar, nós somos sempre entender que a referência maior é Jesus. Mas a gente precisa daqueles líderes que, como Paulo diz, me imitem do jeito que eu estou imitando ele. Chame essa responsabilidade, esse exemplo. A gente falou da importância também de como pregadores e comunicadores não profissionalizar o ministério, ter esse coração de piedade para Deus, de paixão né, pelo Senhor, esse, esse interesse de servir bem as pessoas. E, e, e nessa linha, para encerrar, eu queria que cada um de vocês desse aí um, algum conselho né, aos líderes que nos, nos acompanham, é, de algo que dentro dessa linha a gente pudesse finalizar e dizer, olha prestando atenção, não são todos, mas pelo menos são bons conselhos que vão nos ajudar a manter no prumo. Bom, eu, eu diria o seguinte, eu acho que uma coisa, para mim, fundamental, é descubra, redescubra, renove, remoce seu compromisso de amor à palavra de Deus. Os púlpitos brasileiros precisam passar por um grande reavivamento de uma volta à palavra de Deus. E para que isso aconteça, você, pastor, precisa amar a Bíblia, estudá-la com mais afim, com mais zelo, com mais profundidade. Que esta palavra queime o seu coração, que esta palavra traga brilho para os seus olhos, que esta palavra fique viva nas suas mãos, e que você, ao experimentar este renovo no coração, de amor às Escrituras, isso vai refletir o púlpito da igreja, isso vai refletir na vida das suas ovelhas gostaria de enfatizar a importância de você ter a plena convicção do seu chamado. O chamado é a grande força de motivação para os períodos mais difíceis da nossa caminhada. Quando as lutas surgem, quando as adversidades que são reais se colocam no nosso caminho, a convicção do nosso chamado daquele dia de que o Senhor nos tirou por detrás das malhadas, e nós ouvimos o nosso nome, faz com que nós possamos continuar, crendo de que aquele que nos chamou vai nos sustentar e vai nos levar até o fim da jornada, como o próprio apóstolo Paulo disse, eu vou completar a carreira que me foi pro proposta. Algo me foi proposto e o chamado precisa cada dia mais estar ardendo no seu coração, gerando convicção para a sua caminhada. Amém. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela amizade de vocês, pela vida frutífera e exemplar que vocês têm no ministério, porque isso nos inspira, inspira muita gente. Deus abençoe o seu coração e que a gente possa cada dia mais procurar dar o melhor de nós para Deus, né, refletindo o melhor dele para o povo através da nossa instrumentalidade.